Aula introdutória de Instalação do Algodoo Olá pessoal, estamos aqui para fazer a instalação do Algodoo. Juntos vamos seguir o passo a passo de como isso pode ser feito. Veja que nós estamos no site do algodoo.com, aqui onde o curso aponta, www.algodoo.com. Você pode fazer a instalação, primeiro indo no link download. Fica logo aqui em cima, no menu suspenso, ou nesta aba no menu principal, ou mais embaixo, no menu secundário, bem aqui. Para nós, tanto faz. Vamos lá em cima. Clique em Download Now e veja que existem algumas opções de download, de acordo com o sistema operacional que você está utilizando. No meu caso, escolho Windows. Então basta em Download for Windows, clicar e o site já disponibiliza o arquivo para que possamos escolher o destino da descarga e salvar a escolha. Como já havia salvo, não vou baixar de novo, vou apenas cancelar. Depois que baixar o arquivo, vamos na pasta de destino. Damos um duplo clique e caso apareça algum aviso de segurança, ignoramos e seguimos adiante. Chegamos então à tela inicial de instalação. Clicamos em próximo ou next, concordamos com o termo de compromisso, próximo ou next de novo. Quanto ao local destino, recomendo que deixe o local padrão. Próximo next, mais uma vez. Next de novo, mais uma vez. E iniciamos a instalação do Algodoo, esperando extrair os arquivos. Só mais um pouco. finalizando a instalação. E pronto, acabou. Note que está marcado uma caixa de seleção que diz lançar algodoo. Clicamos em finish e abrimos o algodoo. Aqui está instalado o algodoo. Só isso. Obrigado, até a próxima.